Como criar uma rotina para o isolamento? Eu vou trazer aqui algumas dicas que são essenciais. Talvez você está acumulando tarefas, filhos em casa, tendo que acumular uma série de atividades pessoais e profissionais que antes você delegava para outras pessoas, mas agora está tudo com você. Então está tudo bem. O que a gente precisa é organizar a nossa rotina. E a primeira coisa que eu vou te dizer é... Para ter uma rotina produtiva, você precisa pausar. Sim, você precisa pausar e incluir práticas de meditação na sua rotina. Por quê? Porque só através da meditação, você vai trazer a sua clareza mental e você vai cuidar do seu momento. Sem isso, tudo vai ficar o tempo inteiro uma crise na sua vida. Então, pause. Inclua meditação. Mesmo que você não saiba, eu vou te ensinar aqui no nosso canal, mas você também pode encontrar no YouTube, com amigos, nas lives que estão acontecendo, este momento de pausa. Ao longo do seu dia, você pode inserir três ou quatro pausas, ou seja, pare e faça pelo menos um minuto de respiração consciente ao longo da sua rotina. O segundo ponto, Cuide do seu corpo. Então, a gente está cuidando da nossa mente, da nossa saúde mental e aí do nosso corpo físico. Alongue-se com frequência. Faça alguma atividade física, nem que seja uma caminhada, um alongamento, uma aula online, uma funcional. Para quê? Para que você tenha a energia o suficiente para enfrentar essa sua nova rotina. A gente está em ambientes mais restritos, talvez com um pouco mais de limitação, o corpo começa a doer. Eu não sei o seu, mas o meu começa a ficar dolorido, travado, com os músculos tensos. E isso é exatamente em função do estresse, da ansiedade. O nosso corpo ele responde tensionando. O terceiro ponto é tenha foco, ou seja, faça uma lista de tudo que você precisa fazer. Provavelmente você acumulou uma série de tarefas relacionadas a compras da casa, organização do lar, almoço, re diversas refeições, né? uma nova rotina. Coloque horários para tudo. Mantenha na sua rotina e nesse foco horários. Que seja do café da manhã, do almoço, do jantar, ao menos durante a semana, para que para a sua casa não virar uma bagunça. Né? E se você tem filhos, então... Alguns, dependendo da idade, estão tendo aulas online e eles têm rotina. Os filhos menores, que estão tendo um pouco mais de dificuldade, você vai precisar dedicar o seu tempo também para eles e criar atividades para entre, entreter essas crianças. Então, foque, escreva no papel tudo que você precisa fazer. Exclua o que for supérfluo. E o que não for supérfluo, aí vai o meu próximo ponto. Distribua tarefas, peça ajuda dentro da sua casa, coloque pessoas responsáveis para cada atividade. Não dá para uma única pessoa ficar responsável sobre tudo, porque essa pessoa vai estar sobrecarregada. E por fim, lembrando também que a imperfeição é algo que a gente pode aceitar neste momento. Não deseje né, ser perfeito ou que tudo saia perfeitamente. A perfeição ela é inimiga nesse momento. Então aceite que está tudo bem se você tiver algo não tão perfeito. Para sua rotina, nesse momento de isolamento ser divertido, insira coisas novas. Seja no momento da alimentação, seja faça um curso de autodesenvolvimento, seja convide a sua família para fazer meditação, para respirar juntos, aprendam algo novo e tenta isolar tudo que te estressa, tudo que te traz ansiedade, né? Então, o meu convite aqui para que você crie essa nova rotina com inserindo a pausa, a meditação na sua vida, tendo um cuidado com o seu corpo, se você não estiver bem, você não vai ser capaz de cuidar dos outros, o foco, o que é importante? Coloque horário para aquilo e ignore o restante. Peça ajuda para as pessoas, distribua tarefas. O que você pode delegar? O que você pode pedir delivery? O que você pode, inclusive, ajudar a sua comunidade neste momento? Talvez uma série de pessoas estejam precisando. Então, por que não comprar o pão do vizinho? Por que não Comprar a pizza do outro vizinho. Porque quando a gente permite e olha a nossa comunidade e a gente pede ajuda e também ajuda o nosso entorno, a gente vai criando laços, a gente vai criando uma rede forte e a gente vai se sustentando para poder voltar para a nossa rotina. Então, essas foram as minhas dicas. Se você gostou, se esse vídeo fez sentido, dê um like aqui compartilhe com as pessoas, assine aqui no nosso canal, porque o meu grande objetivo é que você leve esses momentos e lidere a sua vida e carreira com um pouquinho mais de leveza.